Olá, eu não sou a Netflix, mas eu tenho uma série de vídeos para você. E hoje nós vamos continuar falando sobre o pescoço. Se você não viu os outros, vai lá na minha lista. Eu já falei de vários tratamentos que nós podemos usar no pescoço. A papada, a toxina botulínica. E hoje nós vamos falar dos fios faciais no pescoço. Você sabia que no pescoço nós temos a atuação do músculo platisma? e ele vai criando alguns vínculos na nossa pele e com o passar da idade a pele vai realmente ficando flácida. Usamos os fios de PDO no pescoço até o ocioide e assim a gente usa ele em formatos de cerca, um próximo do outro. Nos meus cursos de harmonização facial nós temos uma atenção especial aos fios faciais que trazem ótimos resultados para nós e para o nosso paciente.